Fala aí pessoal E aí meu, meu, meu pessoal Top Estamos aqui no No famoso Pokémon O Pokémon MMO, O melhor Pokémon que tem É mais difícil Que o Pokémon normal Vamos jogar aqui né? Pra vocês né? Na parte de Hoi parte ruim que é uma parte divertida Eu já joguei esse jogo na parte de... Acho que o 9 Não, eu joguei em canto, canto, nossa velho sou um mau jogador de Pokémon, eu diria <risos> Tá certo Tem customização de personagem e tudo mais Louco. olha aí, ó. Top, top conversa. A gente ignora a conversa com a mãe porque ninguém se importa, né? Somos órfão mesmo. Mentira, a gente tem uma mãe maravilhosa, né? ela é, incrível. Ô louco, nosso pai tá na televisão. Eu nem sabia que eu tinha pai. Top, top, top. Gostei de ter um pai. Divertidíssimo. Pensei que eu seria um cara sem pai também novamente, como todos os jogos que eu jogo. Na vida real também. Mentira. Oh que maravilha! Cadê meu. cadê o professor pra me dar o um Pokémon? Ou oh, o É, top. Olha aí eu mais uma casa e a pessoa. Vamos lá Com nós Mei Quem é Mei <risos> Parece que eu nunca joguei Pokémon na minha vida Nossa, eu entrei e saí do quarto dela Top, top Obrigadão, Mei Top, Mei, top Gostei, gostei falar com a minha. Os sprites dela estão meio, estão meio... desatualizados comparado com o personagem que é um anão. Acontece, acontece. Nossa, tem um bichinho... correndo atrás do, do professor, vai lá na, na mochila. O oh, inicial descartável, porque o meu inicial. O meu inicial é uma Potena. Não vou pegar lá o Thorchic, que é o Pokémon melhor. Para a gente capturar a nossa nossa Potena, que vai ser o, o Pokémon. Já viu com o Ember como? Top, Ember! Scratch! Aí, já foi, mas já foi o Pokémon Top, gostei! Aí, chegamos aqui. Tem ótimas pessoas aqui pra gente falar. Ah, não, fui. fui. fui levado. Consegui uma poção, incrível. Me dá pokebola? Você tem alguma coisa pra me dar, sim? Não, ele não tem pokebolas. Como que eu vou capturar minha potina desse jeito? Não é possível. Oh! oh. Que legal, que legal! Nossa, que incrível ser bilíngue. Não entenderam nada. Ah não, ela vai querer batalhar contra mim. não importa? Nossa. Nossa, chato demais. Um Pokémon descartável, que não é uma potina. Então não inicial está lá batalhando contra o equipe Quer ver que ele vai morrer? Eu vou ter que usar poção, não é possível. Você não usa a posição mano? aí eu consegui matar u derrotei uma de mas não vou usar esse estoitit toit então azar Agora vai... É a vida, né? Me dá, pokebolas. Eu quero pokebolas. Me dá, pokédex aí, pokebola e tudo que há de bom, né? O legal do online é que se você quiser pegar Pokémon mesmo, você vai ter que pegar os IVs perfeitos, né? Porque eu acho difícil, só um pouco difícil. Você. Você não pode roubar daquele jeito maravilhoso Que é voltar no save Ela vai me dar um running shoes Aí, já tô com as pokebolas Vamos pegar nossa potiena Nossa primeira potiena Potiena vai vir comíveis perfeitos Quer ver? Aí, encontramos mais outra potiena agora É mais um macho tem que ir a porque, né, é, ninguém merece, uma potina não a eu diria. Resistiu a um ataque, então vamos lá na mochila, logo usar a pokebola. Na ou não É... Hard, eu acho É Adamantio ou um Hard? É um dos dois Vamos lá, Potiena Lonelis. Tá, ataque Nossa, daqui pode ser que seja bom Ah, é bom, velho Acho que vou ficar com ela, dependendo dos IVs que ficar sendo Pokébola é, ela tem mais, e vez que o outro Pokémon, tá? Vai ser essa Potena aqui. Ela mesmo, vou apelidá-lo de Potena. Apelidado. Aí quando, quando ela evoluir, eu vou ter que trocar o nome dela. <risos> Burro demais Dá não Meu amigo, ela vai, vai diminuir meu ataque até eu não ter mais ataque Só tem o Teco aqui Meu amigo, chega <risos> É galerinha, a vida de Potiana não é fácil não eu Vou pegar o Tortique Aí eu boto ela pra batalhar E aí eu tiro ela eu boto o, tortique, o tortique mata e... Aí a gente vai assim. Agora eu acho que vai. Só bora, só bora. Potina contra Potina. Ó, oh, Potina já foi. Vamos... Vamos observar se a potina é a, a minha potina, beleza? <risos> tá, minha, minha potina não ganha de uma potina. Tá certo? Tá certo, jogo. Gostei. Uma potina que não ganha de uma potina. Thank you Pô, galerinha, aparentemente a Putiena consegue matar o bicho aqui, ó. Ah, o bicho vai usar gru até não acabar mais e aí não mata. Deixa eu ver se, se vai dar. Ah, vai dar. Putiena é melhor Pokémon, velho. Não é dos meus favoritos, mas é uma Putina, né? A gente queria, eu queria, na verdade, um desafiozinho Pokémon, né? E aí temos uma potina que derrubou um Zizagum, que tava um level abaixo dela, tava, teve dificuldade, teve, mas a gente não reclama né? Tá certo? estamos aqui de volta, galerinha. Nossa... A Potiana ficou pronta. Level 5. Finalmente está level 5 agora. E agora a gente começa a nossa aventura verdadeira. Não sei pra onde a gente tem que ir. Veremos no próximo episódio de... Pokémon Mimio. <risos>